Meu nome é Vanessa, eu tenho, tenho 31 anos, é, sou ativista há 21, uh, catando animal de rua, sou enfermeira veterinária, banhista dosadora e estudante de medicina veterinária. Eu descobri que eu tinha fibromialgia e eu tive que aprender a lidar com isso, né? Que muda a sua vida e te tira energia, te joga no chão. E no começo do ano, de 2016 é, me deu um boom e eu fiquei quatro meses de cama procurando um médico para tentar descobrir o que que eu tinha. Fui em vários e o único que me deu o diagnóstico de fibromialgia foi um especialista em dor. Aí comecei a, a, a usar meus remédios e tudo mais, então eu perdi minha faculdade, minha pet shop eu fechei, comecei a vender os equipamentos, eu não conseguia sequer levantar para poder botar comida para os bichos. Isso era uma coisa muito pesada. E isso começou a me deixar muito puta, porque como assim? Do nada eu paro tudo e não consigo mais fazer minhas coisas e não consigo mais estudar. Não... Sabe? É surreal. É tipo, como assim? Que direito você tem de entrar na minha vida e tirar tudo de mim? Sabe? Eu ficava muito puta. E... Por acaso, num grupo de, de, de apoio a pacientes com fibro, que é muito importante, para a gente conseguir entender o que, que é esse negócio, porque é muito esquisito. Todos os sintomas dele são, dela são muito estranhos. E eu vi o Rogério, e eu decidi ver de qual é da terapia da FEFT. Porque eu já tentei várias outras e eu sempre brinquei com os terapeutas e. Sempre fui meio teimosa para esse estréia. Nunca acreditei nem nada. Aí resolvi tentar. Aí ele me chamou para uma conversa. Por mais que eu já tenho experimentado outras coisas, a, a, eu, preci, eu preciso melhorar. Isso não é uma escolha, é um fato. Então se eu preciso melhorar e aparece alguém disposto a ceder o próprio tempo para me mostrar alguma coisa que talvez me melhore. Obviamente que não seja fazer mal a ninguém, ou eu passar mal, né, ou usar nada, por que não tentar, sabe? Por que não? O não eu já tenho, passação de mal eu já tenho. E também por que eu confiei na carinha da pessoa, a pessoa tem uma cara de gente boa, porque outro motivo é raro alguém querer ajudar outro alguém assim? Por que, tipo, imagino que seja como o Yoga, quando começou no Brasil, Ninguém conhecia, então os professores davam uma aula, as pessoas sabiam que era ioga e começaram a fazer. Porque terapia convencional, de fato, nunca me convenceu, não. Me fez ter mais foco, uh, diminuir a dor, diminuir a raiva que eu tinha de algumas coisas que tinham acontecido comigo e trabalhar melhor as emoções, digamos, controlar mais. Lidar melhor com alguns dos sintomas da fibra também. da fibromialgia, eu era eu. De repente, eu era eu mais uma coisa. Que me atrapalhava, que me incomodava, que eu não sabia lidar com o que ela estava fazendo comigo. Agora eu sou eu mais uma coisa que eu consigo mexer com ela. Eu já sei como lidar. Agora eu já tenho mais segurança de eu conseguir... Pelo menos voltar a estudar. Pelo menos. Porque cuidar dos meus bichos é o mínimo. E o mínimo eu já estou conseguindo fazer. A pessoa tem que querer, tem que acreditar. É, eu achava que eu ia morrer. Que eu ia ficar inválida dentro de casa. <risos> o resto da vida. eu não ia conseguir mexer com meus bichos, nem nada. Porque tudo doía, a vida era um inferno. E nossa senhora, que meu corpo não responde. Mas... Eu consegui ver uma luz no fim do túnel. Isso já é uma vitória, eu acho. Há uma luz. Ela exige trabalho. E a FEPT é uma coisa que eu já faço yoga, eu já sei que existem pontos específicos no corpo que né, geram impulso X ou Y não dá para controlar. Por que não tentar? Por que não fazer? Basicamente, tudo me chamou atenção. É uma nova forma de, de evoluir, sei lá. Acho que todo mundo busca o tempo inteiro isso. Uma forma de evoluir o espírito, de evoluir quem a gente é. Eu indico para qualquer pessoa que queira mudar traumas, dores, doenças, que queira ter mais foco, mais controle, tanto emocional quanto mental, porque no final da história é o cérebro que manda em tudo. Mais controle mesmo de quem é, do, do que está fazendo aqui, sabe? Eu indicaria para todo mundo. O importante é bater os pontos certos e, e focalizar no que, que é que você quer melhorar ali na hora, naquele momento e pronto. E respirar fundo no final também faz bem.